olá galerinha tudo bem espero que sim me chamo nádia coelho a mulher que se tornou especialista em ejaculação precoce e hoje vou estar passando mais uma receita caseira para você fique até o fim desse vídeo para saber dessa receita magnífica mas antes de contar a minha experiência com a ejaculação precoce peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser ajudadas, e com isso nos incentivar a trazer mais conteúdos como esse. Reservei um tempo para ajudar homens que sofrem com a ejaculação precoce depois de passar por dificuldades com a ejaculação precoce e testar todas as receitas caseiras possíveis para ajudar meu marido a passar por esse problema que afeta muitos homens resolvi criar esse canal e passar receitas caseiras que nos ajudou a amenizar esse problema mas o que realmente curou a ejaculação precoce do meu marido foi um método poderoso indicado por um amigo para conhecer o método deixei logo abaixo da descrição desse vídeo o link Bom, sou casada há mais de 5 anos com o Ronaldo Coelho, nosso casamento quase acabou por causa desse problema No primeiro ano passamos pela primeira crise em nosso casamento Tentava entender por que ele me deixava sempre na mão antes, chegamos a quase se separar ele dizia que não era porque ele queria, eu buscava respostas, a relação foi esfriando, os dias se passando, foi então que resolvemos desabafar com um casal de amigos, e o problema era ejaculação precoce que envolvia muitos fatores tanto psicológicos quanto físicos foi então que com muitas pesquisas e usando muitas receitas caseiras o problema foi sendo amenizado a seguir vou passar uma dessas receitas caseiras o que não garante a cura definitiva o que fez meu marido se curar foi um método poderoso que um casal de amigos indicou e começamos a praticar esse método e então hoje ele está livre da ejaculação precoce para saber mais sobre o método o link está abaixo na descrição desse vídeo. Então vamos para a receita. Alho O alho tem propriedades afrodesíacas e pode ajudá-lo a prolongar a duração da sua relação sem ejacular prematuramente. O cravo da índia desta planta antibacteriana e anti-inflamatória melhora a circulação sanguínea no corpo e também aquece para melhorar a cópula. Você pode mastigar os dentes ou frita-los em guia e depois comê-los todas as manhãs, com o estômago vazio. Como já disse antes somente essa receita não vai curar sua ejaculação precoce, o que recomendo é esse método poderoso que está na descrição desse vídeo. Essa foi a receita de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima receita. Fiquem com Deus e até mais!